Reforma a construção aí de fundo, porque vocês vão ouvir isso por um bom tempo. Estão construindo, acho que um prédio aqui atrás da minha casa. Então, não vai ter jeito, gente. É gravar com barulho de reforma mesmo. Então, relevem. Bom, vamos fazer então nosso projeto. Já coloquei aqui o um molde no meu tecido e vou cortando, tá? Se você não tiver prática, giz de alfaiate, fita métrica, risca 2 cm de margem de costura toda a volta... E aí, você pode cortar. Pra quem já tem tá prática, já pode cortar direto, tá certo? Vocês vão ver que eu vou cortar ele um pouquinho mais comprido, mas pouca coisa. Se você quiser cortar ele longo, fica legal também. Eu não tenho tecido suficiente, mas fica legal. Então, pra fazer o punho, você vai pegar o punho, e em um lado eu coloquei a entretela. Este lado é o lado pra mim, né, que é o lado que vai ficar pra cima, porque como ele é um tecido transparente, olha, tá vendo? Então, o lado da entretela do punho vai ficar pra cima pra não aparecer as costuras de dentro, tá? E aí, olha, eu cortei, então, seis viés aqui do tecido, passei uma costurinha, tá focando? Ó, eu não passei no ferro, por isso que ele tá todo retorcidinho assim, Tá? E aí, o tamanho que você vai cortar deste pedacinho de tecido vai depender do tamanho do botão que você vai pôr. No meu caso, eu coloquei esses botões aqui de pérola, que eu já tinha. Então, eu cortei num tamanho que o meu botão passe aqui, tá vendo? Olha. Então, isso vai depender do tamanho do botão que você vai colocar. E aí, você vai vir aqui e vai posicionar, olha. Pra gente costurar isso daqui. Alfineta... Ó, eu alfinetei tudo. Aí, o que, que a gente vai fazer? A gente vai pra máquina. Aí, você vai pegar e vai colocar aqui o outro lado do seu punho em cima. Lado direito do tecido com o lado direito do tecido. A gente vai pra máquina agora e já vai passar uma costura aqui, olha, fechando todo o punho. Já vai pregar e já vai fechar. Fecha a parte de baixo. E fecha aqui, vai ficar aberto só a parte de cima, tá bom? Vamos pegar aqui a parte de cima da nossa gola, olha, que eu coloquei também entretela. Na gola eu coloquei entretela dos dois lados, tá? Vamos colocar lado direito do tecido com lado direito do tecido. E vamos passar uma costura pela lateral, pela parte superior e pela outra lateral, deixando aberto somente essa parte de baixo, tá? Que é onde a gente vai colocar depois a parte de baixo da nossa gola. Vou falar uma coisa especial aqui para Luciana, Lu, você que tem me pedido bastante, na verdade ela me pediu já faz bastante tempo para me trazer um vestido, né, com uma golinha, na verdade é uma gola anatômica. Mas gente, dá para fazer normal em vez de você colocar, olha essa parte aqui de cima, Lu. Você vai fazer todo esse processo somente com essa parte aqui, olha. Vai ficar muito parecido, tá? Com a gola lá que você tinha me pedido. Aí, você vai fechar aqui, você, você não vai ter a parte de cima. Então, você vai fechar aqui, olha, lado direito do tecido, com lado direito do tecido. Fecha a lateral, parte superior. E aí, você vai encaixar essa parte aqui, é a parte que a gente vai fazer no no chemise, tá? Então, Lu, se você quiser fazer aquele vestido que você tinha me pedido, molde. Exclui a parte de cima, e monta somente com essa parte de baixo o vestido, que vai ficar com aquela gola do jeito que você tinha me pedido, beleza? Então agora a gente vai para a máquina fazer esses passos aqui que eu acabei de mostrar para vocês. Agora, a gente vai montar a gola, tá? Você vai pegar aqui a parte de baixo da sua gola, eu marquei aqui o meio dela, e vai pegar essa parte aqui que a gente costurou, tá vendo? Eu virei. Também achei o meio dela, e vou colocar aqui, olha, meio com meio, dessa forma. E vou vir aqui com a outra parte da minha gola, e vou colocar com o lado direito virado para baixo, ó, desta forma. Ah, e aí, a gente vai alfinetar isso daqui, fechar tudo isso daqui pra ficar tudo embutido. Então, aí, é só passar uma costura na máquina, fechando aqui essa parte toda de cima e fechando aqui. Aí, vai deixar aberto aqui essa outra parte, né? Que é onde a gente vai virar e vai ficar tudo bem embutido, tá certo? Vamos pegar aqui a nossa manga. Olha, que eu já fechei, certo? E vamos pegar aqui o nosso punho, ó. Pra fechar esse punho, você vai pegar o punho e você vai fazer isso daqui, olha. Você vai colocar assim e você vai fazer uma sobreposição nesse punho, tá? De um dedinho mais ou menos aqui, olha, ó. Você vai fazer essa sobreposição aqui e vai passar uma costurinha aqui só pra fechar e fica mais fácil na hora de você encaixar o punho aqui na manga, tá? Essa sobreposição, se você não fizer, você não vai conseguir fechar, então, tem que ter essa sobreposição aqui no punho, olha. Fez essa sobreposição, vai passar o ponto aí maior da sua máquina, no meu caso é o ponto 5, aqui na barrinha da manga, pra franzir. E aí, você vai encaixar o punho aqui, que o punho, ele é mais justinho, tá vendo? Então, agora a gente vai pra máquina fazer esses passos aqui, que eu acabei de mostrar pra vocês novamente. Tá com zoom, tá com zoom, né, gente? Ó. Esse tecidinho aqui é um pouquinho chato de trabalhar, mas vale a pena o resultado. Ele é bem molinho. Aí, seu alfineta aí, ó. E aí, é só encaixar a manga aqui no punho, tá? Ó, como eu franzi, vai dar. Só passar uma costurinha, então, na máquina. Eu vou passar uma costurinha reta pra fechar aqui. E já venho com a manga praticamente finalizada aqui. Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui, olha, a parte das costas, eu já montei um lado, tá, gente, ó? Você vai pegar aqui a parte das costas, ó, que é cortada na dobra do tecido, e vai colocar lado direito do tecido com lado direito do tecido aqui nas laterais. E vai unir aqui, olha, passando uma costura pela lateral aqui, ó, pela lateral e pelo ombro fechando aqui, ó, tá? Fechou aqui a lateral, a peça já vai estar montada. O que, que você vai fazer? Vai colocar a manga. A manga também já está montada, tá? Você vai vir aqui e vai colocar lado direito do tecido com lado direito do tecido e vai encaixar a manga na cava, tá? Então eu vou para a máquina agora fazer esses passos que eu acabei de mostrar para vocês. Pessoal, pessoal, ignorem esse barulho, não tem como, ou gravo com esse barulho, eu não vou gravar mais vídeos pra vocês, porque com essa obra aqui no fundo da minha casa, não tem como, gente, não tem como. Enfim, vamos montar aqui, só falta colocar, olha, a gola. Vocês viram que, o que que eu fiz aqui, olha, eu mostrei aí como eu enchi a bobina com lastex, ó. Aí, você coloca só na bobina da parte de baixo. Eu não mudo nada na minha máquina, nenhuma configuração. A única coisa que eu mudo é o tamanho do ponto que eu coloco no tamanho 4. Então, pra você ter uma ideia, assim, de regulagem de ponto, a minha máquina, ela vai do 1 ao 5 de ponto. Eu coloco no 4, tá? E aí, fica assim, olha. Ó. E aí, eu vou dando um pezinho de máquina de distância. Aqui no primeiro, eu dei um menorzinho. E depois eu dei um pezinho de máquina cada um, tá? Bem simples. Aí, o que, que a gente faz depois que termina de fazer, uh, colocar o lastex? Você vai vir aqui na parte do transpasso, vai dobrar duas vezes pra dentro, ó. E vai passar uma costura. Vocês tinham, na hora que a gente fechou aqui, eu tinha fechado toda a lateral, lembra? Ó. Mas, depois que eu terminei, que eu coloquei o lastex, tudo, o que que eu fiz? Eu vim aqui, abri toda a lateral do lastex pra baixo e deixei as duas laterais abertas, tá? E aí, eu vim aqui e fiz uma barrinha bem fininha, olha. Já aproveitei e já fiz a barra na parte de baixo também. Agora, a gente vai colocar... Outra coisa que eu já fiz também, gente, é colocar os botões, só que eu preguei tudo na mão, normal, gente, ó. Só pregar aí os botões na mão, Tá? Uh, agora a gente vai colocar na gola e depois os botões na frente, tá? Pra colocar a gola, gente, ó. Opa, bati aí, desculpa, bati em vocês. Eu vou vir aqui na, na gola da minha camisa e vou achar o meio das costas. E marco com um alfinete. A minha gola tá montadinha. O que que eu fiz? Eu fui no ferro e dobrei. Olha o tropé, gente. E dobrei duas vezes aqui para dentro, olha, tá vendo? Duas vezes não, gente. Dobrei uma vez para cá e outra vez para cá e passei no ferro. Ó. Fica dessas, fica dessa forma para hora que a gente encaixar ali, só ficar uma costura. Aí eu vim aqui com a gola, dobrei ela ao meio e achei o meio dela, marquei com um alfinete que é onde a gente vai colocar ali na nossa blusa, aonde a gente achou o meio das costas. Eu posso com essa gata? Agora, gente, você vem com esse alfinete aqui que você achou o meio, com este daqui. Abre a gola. E aí você coloca aqui, olha. Ó, desta forma. E vai alfinetando, gente. Aqui o resultado final, tá? Do nosso chemise, barra capa, barra vestido. Gente, dá para vocês adaptarem aí o molde para fazer várias peças, tá? Olha que graça. Então, ele ficou com esse lastex aqui na cintura, por isso que ele, né, dá essa enxugada aqui na cintura. E a, os detalhes desse, dessa peça é que faz toda a diferença, como esse lastex na cintura... Como este punho Que está super em alta, gente Sério, apostem nesse tipo de punho Em peças pe... Não só no punho, na manga, né? Que é uma manga mais solta, né? Com esse punho mais justo Eu coloquei esses botões aqui, tá vendo? Olha, de pressão Olha, eu não tinha botões de pérola Pra colocar aqui, porque se eu tivesse Ia ficar muito bacana, tá? E detalhe que eu só coloquei até o lastex Ignorem o barulho Foquem na minha voz Daqui pra baixo, olha, ele ficou aberto e as laterais também ficou aberto, tá vendo? Se você for fazer vestido, lógico que você vai fechar, né? E aqui você vai colocar os botões, certo? Gente, então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E eu espero vocês em um próximo projeto.